Estádio cheio, 60 mil espectadores. Cenário raro nos últimos tempos nos campos e estádios de futebol por esse mundo fora. 5 mil adeptos de Portugal prontinhos para apoiar a nossa seleção. E vamos ter a bola de saída, ao que parece, para a equipa da Hungria. agora vamos aqui um com um, um, um passo de espera aguarda Konate Sakir precisamente pela hora certa tenta arrancar a Diogo Jota ainda a lutar pela bola mas uh, chega chega primeiro o quebra para a seleção da Hungria Atenção e Diogo Jota ainda Ali na grande. Diogo Jota O E a defesa De Aparece a primeira situação de golo Aos 5 minutos É Diogo Jota Bernardo Silva E a abordagem do primeiro avançado da Hungria Foi Adam Zalay E aqui a falta E faz com que os companheiros de trás também e Inicia essa opção Fernandes a bater A bola muito bom Beada para Pepe Mas penso que haverá aqui Um fora de jogo Será? Do Diogo de Jota. Está Jota, Bruno Fernandes e não consegue o Rafael Barreiro captar a bola e a lançar o nosso lateral esquerdo. Uh, Bruno Fernandes para marcar o pontapé livre. Jota para sozinho bem batida esta bola por Bruno. Está Nelson Semedo a manobrar bem naquela zona do terreno e a ser carregado pelo jogador. Uta. A tentar aqui o Diogo Jota ainda tem uma segunda oportunidade, mas queria na expectativa a bola agora na frente a tentar e o Diogo Jota ainda Cristiano Ronaldo aí está Cristiano, tenta passar Cristiano, não consegue ao corte dos jogador... e de facto não existe assim não pode ser virou completamente o boneco a Pepe ali para já colocar um ponto final e temos um salto assinalado a solução pode daquele lado arte no lançamento para Cristiano Ronaldo oh, novamente Masali, um fora de jogo tirado ao capitão de Portugal vem ali o Daniel e falta, falta cometida sobre o capitão húngaro Adam Zalai aí está o William Carvalho vai tentar o um cruzamento e a bola a sair da grande área a passar para Bruno Fernandes, atenção Portugal Bruno Fernandes, ativa de Diogo já está mais uma vez a escapar o Diogo e ganha o pontapé de canto, não ganha nada é pontapé de baliza para a seleção húngara, é Bruno Fernandes a bater quem entra de cabeça é precisamente o cruzamento, não consegue Nelson de medo, o cruzamento de primeira tira Cristiano. aí está Cristiano ainda Cristiano Ronaldo, tenta Cristiano hum, criar perigo eu acho que está a faltar exatamente como acabamos de ver este passo, esta linha de passo, em que não podemos estar sempre... ...bola para Portugal, atenção Portugal, Bernardo Silva, já na grande área, Bernardo, a cair na grande área, manda -se seguir, com aqui. Ainda Bernardo Silva, cruzamento de Bernardo, e Bruno Fernandes no cruzamento, vai lá... ...a, a pisar a área com bola, neste sentido, no sentido em que, no sentido em que está... Aproveitar de um momento para o outro, lá está o Nelson de Semedo, o cruzamento de Nelson Semedo e mais um de Silva. Mais um cruzamento de Bernardo e Cristiano foi lá acima, como lhe é peculiar, parece que... E ponto de pé baliza para Portugal, uma série de ressaltos pelo apoio, ainda Diego Jota, atenção ao Diogo, tenta furar, mas ali começou está a bola para a grande área e mais e uma desmarcação Diogo, chata, deixa escapar a bola Diogo consegue aqui ficar com a bola e agora sim, agora é carregado pelo Bernardo Silva está o Bernardo para o Nelson no cruzamento e aí, novamente o Latch novamente o guarda-redes da Hungria não ganha confiança nas saídas, novamente Portugal, Bruno Fernandes a recepção é boa, mas Bruno Fernandes cruzamento de Bruno Fernandes Bernardo, está, ainda um para o Bernardo vai tentar o cruzamento Rafael Guerreiro a bater o pontapé livre este Portugal, Bernardo Silva cruzamento, bola bombeada lá tem marcado Bruno Fernandes, cruzamento de Bruno Fernandes na cara do gol Cristiano Ronaldo Rafael, mais um cruzamento. E tem jogado a par e, e aqui mais um lance, mais um lance, mais e mais um lance à procura. De profundidade do de... Bruno Fernandes, aí está a pé direito de Bruno Fernandes. Lá nasceu pepe e a voar. O golote é mais uma. Adam Zalai, remata de Adam Zalai, bola à figura de Rui Patrício ui, Bernardo Silva foi bonito. como está a aparecer agora o Bruno Fernandes grande passo, grande passo vamos ver quem é, Roland Zalai e bo... cruzamento de Jota bola difícil, vai lá Cristiano ali ainda a tentar furar o homem da Hungria atenção, a remate cá está Adam Zalai ali a é cair o dano de jogado não -se o passo foi do Bruno Fernandes não se medo, a bola Nelson Semedo. Nelson Semedo difícil. Até a linha. Nelson para o cruzamento. Mais um cruzamento que não sai ali. Agora o cruzamento do Ruban Dias. E a voltar Cristiano Furar. Aqui está Portugal. Ali na grande área já com Jota. Fica com a bola. Esperando pelo apoio. O William Carvalho. O passo ali para dentro. O Bruno Fernandes. Ainda Mais uma bola para a grande área. Esta já passou e vai Bernardo Silva. Cruzamento. Mais um Bem jogado. Agora atenção ao Bruno. Bruno vai para remate. Bruno Fernandes. E a bola passa a centímetros do poste. Nem sei se o Gurato chega. momentos que Portugal tem que aproveitar. Bola dirigida a Cristina. Atenção à Hungria. Cruzamento largo. Largo, largo, largo. E tira. E é difícil entrar. Mais uma bola, Ruben Dias, e tem na profundidade para o Bruno Fernandes, ainda o Bruno Fernandes na grande área, e depois... Tem... A partir daí poderem arrematar, ó. No jogo, saiu o Bernardo, e mais uma bola na frente. Ui, Atenção a Rafa, ainda Rafa, a bola não chega ali, o golo! Não. Apareceu onde ninguém esperava que aparecesse. E a bola foi de firinho, de firinho, de firinho. Aí está 1-0 um para Portugal. José Fonte. Até só Portugal. Pode ser no um 2-0. ainda Portugal. E Rafa na grande área. E o árbitro marca penalti. Penalti contra a Hungria. Cartão amarelo para Horvân. Cristiano a partir para a bola. Tira o gol! Gol! Cristiano e a decidir é a final na partida Portugal avança para 2 a 0 e cal... Cristiano, atenção a Portugal Cristiano para o 3 a 0 está lá dentro mais uma vez e é o capitão a avisar em Budapeste Hungría 0 Portugal 3. Parecía un juguinho de treino Liz. Hungría llevó a Portugal a empate cuando cerraron cuernos en la Eurocopa 2016. Y es poco probable que el lado de Santos lo tenga todo a su manera el martes. Sin embargo, los titulares tienen que empezar con fuerza. Y nos gustaría que Ronaldo inspire a su lado a una importante victoria sobre los húngaros. Hungría, alineación. Gulaxi, Fiola, Orban, Atila Salay, Lovrensix, Clay Hensler, Nagy, Zafer, Hollender, Salay, Adam Salay. Portugal, Alineación, Patricio, Semedo, Díaz, Pepe, Guerreiro, Danilo, Carvalho, Fernández, Silva, Ronaldo, Yota.